A fase final da décima edição da Olimpíada Brasileira de Agropecuária ocorreu nos dias 4 e 5 de março de 2022. 108 estudantes do ensino técnico, de nível médio e subsequente, ligados à agropecuária e áreas afins, participaram da competição, que teve uma configuração menor e diferente da habitual. O principal é fazer um evento presencial né, em meio à pandemia. É a gente não deixar se abater por conta de tudo que aconteceu, é, é, e a gente buscar forças para levar né, esses meninos, meninas, essa oportunidade. Além de permitir aos competidores testarem os conhecimentos teóricos e habilidades técnicas em ciências agrárias, a OBAP, adotando todos os protocolos de biossegurança, proporcionou a oportunidade de pessoas de 16 estados do Brasil se integrarem novamente. Então é único, é incrível a troca que a gente tem com as pessoas, a aquisição de conhecimento. Nós passamos por uma pandemia horrível com o EAD, com a dificuldade de realizar provas práticas. E aqui, se há uma base ali lacunar nas práticas, a gente pode correr atrás aqui. Porque esse também é um momento de aprendizagem para a gente. Então está sendo muito, muito legal, estou gostando muito. A parceria entre os Institutos Federais do Sul de Minas e do Espírito Santo possibilitou a realização da OBAP no campus de Alegre, localizado no sul do estado Capixaba. E nessa relação da rede e da parceria, a gente consegue fazer é, coisas importantes, como aqui a décima OBAP. A gente precisa criar essas possibilidades né, para que esses jovens, esses estudantes, né, é, tenham um, uma possibilidade de um aprofundamento maior um conhecimento científico e tecnológico, né? E do porte que é o BAP, de ver esses, esses alunos aí juntando a parte científica com a parte prática, é um, é um orgulho pra gente de, de estar participando, de ver não só a parte científica deles, mas como que esses meninos se comportam de forma cidadão, como é, é a interação que, que eles têm, entendeu? Então, extrapola até é, é, essa essas questões é, mais técnicas. Então, para a gente é um, é um orgulho de estar recebendo. A UBAP, hoje, dentro da, da, da visão da CETEC, é algo que a gente está pronto sempre a investir. A coordenação do evento chegou a conversar com a gente, a gente prontamente se dispôs, como a gente também está aberto a outro evento que vem ocorrer a 11ª, né? Olimpíada de, de Agropecuária, a gente está dentro, pode contar com a gente, com a CETEC, tem esse apoio. A gente tem esse interesse de continuar apoiando essa estrutura que eu já conheci um pouquinho e para mim está sendo fantástico. Os dois dias da Olimpíada foram intensos. Pela primeira vez, os participantes realizaram cinco atividades práticas, além da prova teórica. Foi preciso concentração e técnica para resolver os desafios envolvendo manuseio de maquinário agrícola, adubação de solo, inseminação artificial de bovinos, levantamento topográfico e preparo de fertilizante ecológico. Este último tema estreou na competição e trouxe uma pegada sustentável às práticas agrícolas. Os estudantes têm um papel crítico dentro da sociedade. Então eles precisam, eles são formadores de opinião, eles são repassadores de de tecnologia, e tecnologias elas têm que ser colocadas para que melhore a condição do, de, de todo o ambiente né, que se trabalha com agricultura, e nesse caso é fundamental, essas, não é uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia pouco usada, que poderia ser muito mais explorada. Esta edição contou com a presença massiva feminina e viu o número de participantes vindo de instituições públicas, municipais e estaduais se igualar ao de institutos federais. Quando a gente vê Mobile MOBAP com 80%, praticamente, de participação do público feminino, a gente vê é, um empoderamento muito importante acontecendo, de modo, é, com muito mérito, né? Porque as meninas, é, elas incorporam muito a questão da disciplina, da seriedade, que é um evento como esse, e, e o reflexo está aí, né? Mas só a participação delas, de modo maciço, como aconteceu nessa edição, mostra uma nova realidade do campo. A felicidade de participar novamente de um evento presencial depois de dois anos de pandemia só não foi maior do que a alegria de se descobrir vencedor da décima OBAP. O somatório da pontuação obtida nas provas de forma individual e por equipe valeu medalha. A classificação final das equipes foi anunciada na cerimônia de encerramento. Os primeiros lugares ficaram com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e com o Instituto Federal de Alagoas é grandiosa, felicidade de a felicidade pura da gente ter vindo tão longe, de tão longe, de ter se esforçado e o reconhecimento veio, né? Que graças a Deus a gente conseguiu em primeiro lugar e a gente conseguiu graças ao esforço do nosso do nosso mediador que foi a Jânia, dos nossos outros professores que nos auxiliaram também. Eu achei incrível. Eu nunca tinha participado de nada igual. Eu estou cursando, ter, finalizando o segundo ano do ensino médio, então, para mim, é uma oportunidade gigantesca. Se eu conseguir, quero estar aqui no próximo ano, porque eu estou no terceiro, então quero participar. E eu achei incrível e chegar aqui e sair como medalhista e como primeiro lugar. Eu não sei, eu estou muito emocionada. Estou muito orgulhosa, né? Vendo elas fazer aquelas provas, né? A descemadeira assim, foi, foi incrível, né? Elas vão indo né? e, assim, mostrando, assim... A, mesma, a delicadeza né, feminina, mas a força, né, a determinação, elas estão de parabéns, mas elas representam um conjunto, um coletivo. Né. Da equipe do Sul, também saiu o destaque individual da competição, que obteve o melhor desempenho no teste teórico. Isso é um incentivo a continuar na área das agrárias, né? Com certeza, eu pretendo cursar Medicina Veterinária, então é, esse resultado, essa experiência que foi ao UBAF, é, com certeza serve como mais um incentivo, mais um sinal de que eu estou no caminho certo. Uma premiação inédita nesta edição foi dada à equipe que atingiu a maior pontuação durante a execução das provas práticas. A medalha ficou com estudantes mineiros. Ganhar em grupo... Né, a gente ganhar como equipe, representar na instituição que a gente gosta, que a gente estuda, é muito bom. É uma felicidade que não dá para mensurar. Então com, é com muita alegria que, mais do que a medalha, mais do que o troféu, é ver o brilho e o crescimento pessoal e profissional que eles têm. Além de toda a experiência vivida na Olimpíada, sair premiado da OBAP pode render ao estudante o ingresso em instituições de ensino superior por meio das vagas olímpicas. Torna também os medalhistas aptos a serem contemplados com recursos do Auxílio Brasil e garante o direito dos vencedores na modalidade integrado de participarem da seletiva para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Ciências da Terra, a ISO. É enriquecedor demais, é, foi um, um, um primeiro momento que quem sabe no próximo ano eu possa vir até para conseguir algo melhor, com mais experiência com essa bagagem e poder compartilhar até quando chegar no meu polo com meus colegas, incentivar que venham fazer próximo ano, seja em qual, qual polo for, ainda não tem determinado, mas que façam, porque é uma experiência é, ímpar.